O minuto do sucesso, o Márcio Miranda. O silêncio é uma arma muito poderosa em todas as negociações. E olha, pouca gente usa. E o silêncio é uma coisa legal. Por quê? Porque faz o outro lado falar sem estar preparado. É pego de surpresa. Quem está falando com você, você faz silêncio, as pessoas parecem que querem preencher aquele vazio, preencher aquele vácuo e começam a falar. Então, o silêncio, ele pode, deve ser usado para forçar o outro lado a falar, principalmente um cara que não dá muita informação. Você imagina que você está negociando com um cliente, por exemplo, e ele fala, olha o máximo que nós podemos pagar, podemos te ofertar agora é 200 mil reais. Se você fizer silêncio, o que, que vai acontecer? O cliente vai continuar falando, tentando explicar a razão daqueles 200 mil reais. Você está recebendo informação que não teria se começasse a contra-argumentar. Então, você fica quietinho e você vai armazenando novas informações. O silêncio também é uma maneira muito poderosa de demonstrar insatisfação. Quando você fica quieto numa negociação, ele é perturbador. Parece que você realmente não gostou daquilo que foi falado. E por fim, o silêncio ajuda a chamar atenção e dar ênfase àquilo que você vai falar. Você já viu aqueles comerciais de televisão que não tem som? Você está fazendo alguma coisa, a televisão está lá ligada, de repente, só no som da televisão, você olha o que é, é um comercial que tem um letreiro que vai subindo e tal, chamou atenção. A mesma coisa que um comercial em preto e branco, chama atenção porque é diferente, tem contraste com o acordo comercial uh, normal. O silêncio também, é um contraste com contra aquela barulheira dos comerciais. Então, fale menos, use o silêncio na hora certa. Negocie melhor usando o silêncio. E não se esqueça, é claro, de participar do nosso grupo, do novo grupo VIP de WhatsApp que eu montei. São dicas diárias de vendas e negociação, material legal, material prático. Tem vídeo, tem áudio, tem texto, tem assim coisa muito útil para você. Para participar, para entrar, vai em marciomiranda.site/vip www.marcosmiranda.site/vip Você vai encontrar tudo mastigado para você vender mais, negociar melhor, ganhar mais dinheiro. Tá bom? Eu espero você lá. Grande abraço e até as nossas próximas negociações. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, onde você vai encontrar mais dicas e entrevistas para o seu desenvolvimento profissional.